Olá, meu nome é Davi e esse é o Diário de um TDAH. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a estagnação né, que nós TDAs tendemos a ter. No último vídeo que eu falei sobre isso, eu falei sobre a luta interna que a gente tem. E que é a questão que a gente fica deitado na cama, muitas vezes a gente está tentando sair da situação. Mas a procrastinação de um TDA, ela não só acontece quando a gente não consegue começar a fazer algo. Quando a gente começa a tentar fazer, também ocorre um pouco isso. E eu vou tentar narrar mais ou menos uma rotina que eu tenho quando estou programando o meu jogo. Tá? É, muitas vezes quando eu sento, eu tenho que fazer um trabalho todo de respiração, de ficar tentando pensar e refletir, isso demora muitos minutos só para conseguir abrir a ferramenta para começar a programar. E aí quando eu abro, eu abro um aplicativo de organização, tento saber onde aparei, e quando eu vejo o que eu tenho que fazer, às vezes assim ninguém te entra em pânico e começa uma angústia terrível, que é paralisante. Você quer fazer aquilo, você quer começar a fazer, mas você sente uma angústia. É... Não dá para explicar detalhadamente, mas é um sentimento que te repele de você fazer aquilo você tem que fazer um esforço muito grande para começar a fazer e nem sempre você tem sucesso. E quando você fracassa nesse esforço, o sentimento é bem negativo, é bem chato. Porque você queria estar fazendo, simplesmente porque você tem um problema você não consegue nem começar a fazer. É uma outra questão, que eu nem sei se isso acontece com com outros ou com muitos TDAHs, eu percebi quando eu estava no primeiro etapa inicial nesse jogo eu estava tá desenvolvendo, porque eu tinha chegado mais longe num projeto que tinha chegado em qualquer projeto que eu tinha feito antes. E eu comecei a sentir uma sensação de pânico terrível, como se fosse uma voz falando para de fazer o que você está fazendo agora, larga esse projeto, não continua. Eu não posso dizer para vocês a razão exata, eu não sou profissional, mas na minha concepção eu acredito que isso está vinculado com um medo de frustração uma fobia, na verdade, né? que a maioria dos TDAHs tem. Porque a gente teme tanto se frustrar que a gente, nós fazemos um número de coisas, evitamos um grande número de coisas só pra, pela possibilidade de frustração acontecer. E quando você completa um projeto, ele está completo, é aquilo. Você vai ver que ele é completo e as falhas vão ser você, não vai ser mais porque você não terminou. Então acho que eu acabo tendo medo de ver alguma coisa completa minha. Então, assim, se vocês perceberem, existem vários fatores que impedem da gente andar. Não é só o de você ficar literalmente paralisado. É quando você está tentando fazer algo, você sente angústia. É quando você está completando, você sente pânico. E existem até outras complicações que provavelmente variam de indivíduo para indivíduo. Mas era só essa, essa narrativa que eu queria trazer para vocês, de que muitas vezes, quando eu estou tentando sentar para fazer alguma coisa, eu demoro muitas vezes 15 minutos só para começar fazendo um processo de respiração. É... Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, escreve sua opinião aqui embaixo nos comentários e não esquece de se inscrever se você quiser continuar vendo o mundo pelos olhos de um TDAH. Obrigado!